formato que vai te ajudar a ganhar um novo salário em paralelo que você faz hoje, clica aí embaixo porque eu vou dar um aulão gratuito onde vou te revelar três segredos para você começar de boas na internet em até 27 dias, beleza? Conta comigo aí!